Olá, eu sou a Lígia Costa do Thank Study Today e sim, hoje é o grande dia para você ter propósito, trabalhar com significado, sair da zona de conforto e liderar a sua carreira. E se você ainda pensa que lucro significa trocar o seu tempo por dinheiro e que você pode alcançar o sucesso apenas através da sua conta bancária, esse vídeo é para você. lucro que você busca no seu trabalho e eu vou além na sua vida, será que é apenas financeiro e se traduz apenas em dinheiro? Eu sei que você tem contas a pagar, eu também tenho, mas que tal você começar a enxergar o lucro fora da caixa dos números da calculadora? Você já pensou que você pode lucrar quando você vai a uma palestra e sente? que aquele conhecimento agregou a você. Ou que o lucro também pode vir na forma de tempo livre que você passa com a sua família. O lucro pode ser você reinventar a sua profissão e priorizar qualidade de vida, satisfação, propósito. Talvez o lucro seja você ter a oportunidade de fazer atividade física e gastar menos com médicos. No dicionário, o lucro é definido como qualquer vantagem ou benefício que se pode tirar de alguma coisa. E é normal que a gente logo pensa em associar esse conceito com economia, dinheiro e vida financeira. Mas será que você já parou para pensar que a maior vantagem e benefício que temos nos dias atuais é fazermos o melhor uso possível do tempo que a gente tem? E por que, que eu falo isso? O tempo é o bem mais precioso que existe. E uma vez utilizado, ele se torna escasso e ele não volta a existir não tem como recuperar o tempo gasto. Portanto, a reflexão que eu quero deixar para você nesse vídeo é qual o lucro que você procura e como você utiliza o seu tempo nessa busca? Aqui no Take Gards Today a gente entende a nova economia e o um futuro do trabalho que privilegia um capitalismo mais consciente, onde o propósito ele vem antes do lucro. E o lucro ele pode ser muito mais que dinheiro. Dinheiro é número e números nunca acabam. Portanto, se você busca dinheiro para ser feliz, a sua busca pela felicidade nunca acabará. Bob Marley, e eu tenho uma pergunta para você depois de assistir a esse vídeo. Me conta qual é o lucro que você vai passar a buscar a partir de hoje. Deixa aqui nos comentários para mim. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, inscreva-se aqui no nosso canal e super obrigada por estar aqui e querer ser a melhor pessoa que você pode ser. Esse já é o primeiro passo.